Agora, selecionamos a aba de Produção e Destinação. Então, como você alterou na aba de Parreirais a produção, tanto da cultivar Lambrusco, que estava em 1500 e passou para 2500, quanto incluiu a cultivar Aligoté, você vai ter que atualizar essas informações na aba de Produção e Destinação. Então, o número aqui no final está em vermelho, então significa que existem é, destinações que você deve atualizar aqui nessa aba para que o, a sua declaração siga em frente. Então, eu vou colocar aqui que a cultivar a ligoté vai ser destinada em mil quilos para terceiros. E, por exemplo, na aba lambrusco, aqueles mil quilos a mais que... Eu atualizei lá foram é, utilizados, por exemplo, para suco para consumo próprio. Então eu vou confirmar. Ele vai trazer aqui os números né, pretinhos. Então significa que está correto o cálculo. Então você pode confirmar a sua produção e destinação. Então esse número aqui de total destinado está de acordo com a produção. Tá? E a soma das perdas. Como eu não coloquei nenhuma perda, então ele está dando em um zero. Então, terminou a aba de produção e destinação, vamos para a aba compradores.